uma amiga de minha família, cujo poético nome era Rosa Amélia S.G., residente em antiga cidade fluminense, estava para casar-se e encomendar o vestido para a cerimônia do dia do casamento à antiga casa de modas Parque Royal, do Rio de Janeiro. Faltavam apenas quinze dias para o auspicioso evento, quando a feliz noiva, que contava apenas dezoito primaveras, em certa noite sonhou que recebera pelo correio o volume esperado, com um enxoval. Muito satisfeita, levou-o para o interior da casa, vendo-se rodeada das pessoas da família, que a curiosas, mas, ao abrir a caixa e retirar as peças, o que ela encontrara foi um traje completo para a viúva, com o véu negro denominado chorão, como de uso na época para as viúvas recentes. A jovem soltou um grito de horror, fechou a caixa violentamente e despertou em gritos, chorando convulsivamente conservou-se consternada durante uns dois ou três dias, mas a perspectiva feliz do enlace próximo, os preparativos para os festejos, a presença amável do noivo, que desfrutava a boa saúde e se rira muito das preocupações e do nervosismo da prometida, que receava perdê-lo, a tranquilizaram em seguida, fazendo-a esquecer o pesadelo. Na semana do casamento, efetivamente, chegaram o volume pelo correio e ela própria o recebera, tal como sonhara, não mais se recordando do sonho que tivera e constatando, encantada, a beleza do seu vestido de bodas, que era em cetim branco e todo ornado de flores de laranjeira, o véu de tule vaporoso e lindo e a grinalda simbólica. Realizou-se finalmente o casamento no sábado seguinte. Dois meses depois, no entanto, o jovem esposo, tendo necessidade de visitar o Rio de Janeiro, adquiriu ali uma infecção tífica, regressando à casa já em estado grave e morrendo alguns dias depois. E somente quando, já na mesa do sétimo dia, foi que a jovem viúva se lembrou do sonho que tivera às vésperas das próprias núpcias, pois que se reconheceu trajada exatamente como o sonho profetizara. Não fui informada se os trajes da viúva chegaram pelo correio, como os do noivado, expedidos pela mesma casa. O de que estou bem certa é que a jovem Rosa Amélia se conservou viúva durante vinte anos. No entanto, por essa época, quando a conheci pessoalmente, encontrou aquele que deveria ser o seu verdadeiro esposo provindo da Europa, pois se tratava de um estrangeiro, o qual como que era realmente a outra metade do seu coração e que permanecer ausente até aquela data. Casou-se com ele e viveu, felicíssima, outros tantos 20 anos, talvez mais, e, apesar do romantismo da sua vida, esta foi a expressão de uma realidade que, em parte, eu mesma presenciei, dela própria ouvindo a descrição do que aqui relato. diz se que a técnica espiritual para tais casos permite que se repitam os caracteres dos avisos, pois muitos deles se parecem uns com os outros, como os dois seguintes, que se assemelham um com o citado pelo escritor espírita Leon Denis, relativo ao anúncio da morte do presidente Abraham Lincoln dos Estados Unidos da América do Norte, e o outro com o ocorrido a meu pai durante a noite em que adoecera, implicando não propriamente um sonho, mas a manifestação espírita pela vidência com a particularidade de ser uma participação do desenlace já ocorrido. A boníssima senhora BCM, residente em certa localidade fluminense, a duas horas de viagem do Rio de Janeiro, era mãe de nove filhos e esperava o décimo para dentro de um mês aproximadamente. Nada fazia supor, no estado da dita senhora, uma possibilidade fatal, pois a mesma se sentia bem encontrava-se sob assistência médica e fora felicíssima em seus partos anteriores. Cerca de um mês antes do décimo sucesso, no entanto, ela sonhou que se encontrava no interior da casa e percebia um movimento desusado na mesma, Choro continuado dos seus filhos e irmãos, pessoas trajadas de negro entravam na casa e delas saíam, silenciosas e consternadas. Muito admirada, dirigiu-se ao salão de visitas a fim de se inteirar do que se passava, pois o fato insólito enervava -a. Ao chegar àquele compartimento, viu uma essa erguida e sobre ela um caixão mortuário, roxo, rodeado de velas. As paredes cobertas de coroas fúnebres, visitas chorosas e os próprios filhos dela rodeando-a essa, desfeitos em pranto. Interrogou, então, a uma das visitas mais admirada ainda. — Que é isso? Quem morreu aqui em casa? — Olha e vê, respondeu a visita. Ela chegou-se a essa, retirou o lenço que velava o rosto do morto e reconheceu-se a si mesma. Um mês depois, a senhora B dava à luz o seu décimo filho, mas uma circunstância imprevista fez abandonar o fardo carnal para atingir as consoladoras estâncias espirituais. Ora. O movimento em sua residência no dia do seu funeral mostrou-se exatamente como entrevisto durante o sonho, consoante descrições dela própria à família e aos amigos, antes de morrer. O outro caso, não menos dramático e real, mostra-se, entretanto, inteiramente diverso, passando-se da seguinte forma. A senhora N.C. residia em famosa cidade mineira, mas fora o Rio de Janeiro, a fim de se submeter à melindrosa operação cirúrgica. Seu filho mais moço, jovem de quinze anos, era aluno de conceituado colégio religioso da cidade e, deixando-o ali interno sob os cuidados dos mestres, a senhora N. C. hospitalizara-se naquela cidade, então capital da República, submetendo-se à necessária operação. Três dias é via que for operada quando todo o colégio onde internar o filho, aproveitando uma bela manhã de domingo, visitar a represa de água potável que supria a cidade. Temerariamente, os 120 jovens, acompanhados dos mestres, pretenderam atravessar, em massa, a frágil ponte de madeira para uso dos funcionários, a qual se estendia de uma margem à outra da represa. A ponte, porém, não resistiu ao peso. Ruiu ao meio, atirando às águas numerosos jovens, dentre os quais o jovem Alexandre, filho da enferma, que pereceu afogado com mais quatro rapazes. Temerosos de participarem a mãe enferma o trágico decesso do seu caçula, os familiares silenciaram, esperando pelo seu restabelecimento. No entanto, cinco dias depois do desastre, pela madrugada, a enferma, ainda no quarto do hospital, em penumbra, confessa ter distinguido a formação de uma como que serração que inundou o quarto. Ela própria era que narrava. Tive a impressão de que a serração se elevava do leito de um grande rio. Meu filho foi se elevando lentamente, como surgindo do fundo das águas. Reconheci-o. E ele me disse, mamãe, venho participar à senhora que no domingo pela manhã morria afogado na represa de... E os familiares nada mais tiveram a fazer senão confirmar o acontecimento à pobre mãe, a qual, ao que parece, mereceu clemência dos céus, pois suportou com heroísmo a grande provação. Por minha vez, manifestação do mesmo gênero, mas com perspectivas diferentes, acaba de se apresentar em minha vida de médium praticante com impressionante realismo. Meu irmão Paulo Aníbal, funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional, na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, adoeceu gravemente em dezembro de 1964. Tratava-se de antigo caso de nefrite que se agravara, tornando-o hipertenso com frequentes ameaças de edemas pulmonares e de espinéias muito dolorosas. Em maio de 1965, seu estado se agravara de tal forma que tememos o desenlace imediato. Era ele o irmão caçula dentre uma prole de sete, o mais amado pelos seis irmãos que o viram nascer e nossa tristeza se acentuava cada dia que se passava. Pois, conquanto a doutrina espírita seja consoladora, tornando o adepto compreensivo aos ditames das leis naturais, resignado ante as provações de cada dia, a morte na terra ainda constitui provação para aqueles que vêm partir seus entes amados para o outro plano da vida. E nenhum de nós ficará, certamente, indiferente ante a perspectiva do inevitável fato. Eu acompanhava o querido enfermo na sua permanência num leito de hospital, onde se viu retido durante treze meses, e, a 25 de maio, pela madrugada, um tanto fatigada pelas inquietações da noite, insone, reclinei-me junto ao leito do enfermo, e ligeira sonolência sobreveio, verificando-se o estado de semitranse, tão próprio ao bom intercâmbio com o invisível. Vi então que minha mãe, falecida havia 26 anos, se aproximava de nós, olhava atentamente o doente e depois se voltava para mim, dizendo com naturalidade, Fica descansada e pode repousar. Ele só morrerá em janeiro de 1966. E meu irmão Paulo Aníbal, com efeito, veio a falecer a 18 de janeiro de 1966. Existem outros avisos, porém, que trazem felicidade, os quais parecem antes revelações protetoras, encerrando mesmo caridade para com aquele que os recebe, e ainda provando as simpatias que uma pessoa possa inspirar aos seres desencarnados, não obstante ser encarnada. Alguns desses avisos, tal o que em seguida aqui relataremos, disseiam como que intrigas ou maledicência. Mas, se analisarmos o fato na sua verdadeira estrutura, constataremos que, em vez de intrigas, eles demonstram antes o espírito de justiça e de proteção ao ser mais fraco. Um exemplo bastará para meditarmos todos não só sobre a necessidade de nos dedicarmos ao cultivo do verdadeiro espiritismo, cheio de vigor e sutis belezas, a fim de o praticarmos nobremente, tal como deve ser, como também sobre a cautela que nos cumpre observar ao decidirmos dar certos passos graves em nossa vida de relação, Pois, conforme ficou dito, nem todas as provações que experimentamos na Terra foram programadas como necessidade irremovível da nossa jornada. Muitas aflições, desgostos e sofrimentos são antes o fruto das inconsequências do momento, a displicência dos nossos atos sob a ação da nossa exclusiva vontade livre, na presente existência. Uma jovem espírita do meu conhecimento, residente em Minas Gerais, era médium e possuidora de grande espírito de caridade para com os espíritos sofredores desencarnados. Sua ternura afetiva para com os obsessores, os suicidas, os endurecidos do mundo invisível, era comovente e digna de ser imitada. Ela o cercava de proteção e amor orando por eles diariamente, em súplicas veementes. Lia trechos da doutrina espírita e do Evangelho, convidando-os a ouvi-la, compartilhando da sua comunhão com o alto. Oferecia dádivas aos órfãos, aos velhos e aos enfermos, em homenagem a eles mesmos. Enfim, era coração sentimental e romântico até na prática da doutrina dos espíritos, pois que lhes oferecia flores colhidas do seu jardim, assim como cultivava com as próprias mãos canteiros de margaridas, de rosas e de violetas, que lhes oferecia em prece afetuosa, dizendo-lhes em pensamento, enquanto revolvia a terra ou espargia a água sobre os arbustos. Vinde, meus queridos irmãozinhos, e vede. Estas flores são vossas, cultivo-as para vós. Vede como Deus é bom e generoso, que, valendo-se de um pequeno esforço nosso, permite que do seio misterioso da terra despontem estas lindas dádivas para o encantamento da nossa vida. Tudo é belo, bom e generoso dentro da natureza e ao nosso derredor, desde o sol que nos alumia e aquece, protegendo-nos a vida, até a terra que nos presenteia com os frutos da sua fecundidade. Porque somente nós havemos de ser maus, praticamos antes de tudo o que for belo e agradável, Saibamos cultivar o amor em nossos corações para com todas as coisas e veremos que tudo sorrirá em volta de nós, tornando-nos alegres e felizes, com horizontes novos em nossos destinos, para conquistas sempre maiores e melhores. Ora, Assim como os nossos maus pensamentos reagem em nosso próprio desfavor, infelicitando-nos por atraírem correntes espirituais negativas, assim também os pensamentos bons, um sentimento suave, uma atitude afável, reagirão benevolamente, atraindo correntes amorosas que nos suavizarão as peripécias de cada dia. E assim como as nossas más ações são vistas pelos desencarnados, atraindo-os de ordem inferior para o nosso convívio diário, até, por vezes, ao extremo de uma obsessão, assim também as nossas atitudes boas igualmente os alcançarão, atraindo os bons para o nosso convívio diário e reagindo sobre os inferiores por estolher as tentativas menos boas contra nós e reeducando-nos com os nossos exemplos. A jovem em questão tornou-se certamente benquista no alentúmulo, mesmo nas regiões menos felizes, em vista da dedicação demonstrada para com os sofredores, os quais passaram a estimá-la, nela reconhecendo uma amiga, uma abnegada protetora. Graças a sua bondade, tomou ascendência sobre aqueles infelizes que se encontravam no seu raio de atividades mediúnicas, os quais gostariam de um dia lhe poderem demonstrar igualmente amizade e gratidão. O certo foi que essa jovem, cujo nome era Márcia, enamorou-se de um varão, o Sr. R.S.M., ao qual, no entanto, conhecia superficialmente e tornou-se sua prometida quando foi por ele pedida em casamento. Dadas as circunstâncias prementes da sua vida, pois a jovem Márcia era órfã e sofria angústia da própria situação social, visto não poder contar com sólida proteção de qualquer membro da família... Entendeu ela que o matrimônio solveria todos os problemas que a afligiam e que aquele homem que tão dedicado se mostrava seria, com efeito, o amigo dileto que o céu lhe enviava para ser o protetor na terra, bênção que a consolaria de todos os desgostos por que vinha passando na sua qualidade de órfã pobre. Era sincera e agia certa de que o noivo também o era, sentimental e romântica, mesclando todos os atos da própria vida com os delicados matizes do próprio caráter. Cerca de quinze dias após a oficialização do compromisso, no entanto, entrou a sonhar que um grupo de espíritos de humilde categoria do espaço ou antes, de categoria moral sofrível, medíocre, avisava contra as intenções do prometido e da espécie negativa do seu caráter, como das próprias ações da sua vida particular. — É um hipócrita! — exclamavam em conjunto, indignados, apontando para o pretendente que durante os sonhos aparecia a seu lado. É um hipócrita, capaz de todas as vilezas. Supõe-te herdeira de uma fortuna e é o interesse unicamente que o move. Ele não te ama, pois é caráter incapaz de amar alguém. E se insistires nesse compromisso, grandes desordens afligirão a tua vida, sem razão de ser. E passavam a enumerar as más qualidades do Sr. R. S. M e a série de deslizes por ele já praticados. Das primeiras vezes que tal sonho adveio, a jovem Marcia atribuiu-o às suas próprias preocupações e até a mistificações de espíritos perturbadores que desejariam prejudicá-la, mas, porque o mesmo se repetisse com insistência, impressionou-se de tal forma que providenciou melhores averiguações a respeito do indivíduo a quem confiaria a própria vida, constatando então a justiça dos avisos contidos nos sonhos que tivera, avisos que só poderiam partir de corações sensatos e amigos. O compromisso foi rompido. E a jovem espírita continuou na sua doce tarefa de aconselhar os necessitados do mundo astral com as manifestações da sua ternura toda espiritual e evangelizadora. Finalmente, concluindo a exposição, que já vai longa, o mais interessante de quantos sonhos premonitórios me advertiram, ocorrido em minha juventude, quando já eu adotara convictamente os compromissos com a doutrina espírita e os dezoito anos floresciam repletos de sonhos e aspirações, ternas e lindas. Trata-se de uma parábola por mim vivida sob as sugestões da entidade espiritual designada para a advertência que me deveria fortalecer para renúncias muito dolorosas e difíceis, a tempo de maiores dissabores não infelicitarem ainda mais os dias de minha existência. Como veremos, a técnica usada pelos instrutores espirituais a fim de me profetizarem as lutas e os sofrimentos por que eu deveria passar, foi semelhante às das demais premonições e também idênticas às encenações vividas para o recebimento dos livros românticos que me foram concedidos por meio da psicografia. É de notar que esse sonho, lúcido por excelência, mostrava cenários tão reais e cenas tão vivas que eu afirmaria que tudo era sólido, material, e não fruto de uma sugestão forte durante a qual fora criado pelo poder da vontade mental. O certo foi que eu me vi pelos meus dezoito anos diante de uma grande ponte em ruínas que eu deveria atravessar para galgar a margem oposta. Embaixo rolava em turbilhões um rio tenebroso de águas encachoeiradas e revoltas, rugindo e sacudindo a ponte a cada novo embate das águas convulsionadas que pareciam ocasionadas por uma grande enchente. Eu me via lendamente trajada com vestes vaporosas, como de gás imaculada, que voejavam ao soprar dos ventos que subiam do leito das águas, cabelos soltos e coroados de rosas brancas. A noite, aclarada pelo plenilúnio, era bela e sugestiva, deixando ver o azul do céu e as estrelas que brilhavam límpidas. A meu lado percebi uma entidade elevada que reconheci como Bittencourt Sampaio, envolta em túnica romana vaporosa e lucilante e coroada de louros, como os antigos intelectuais romanos e gregos. E ele dizia, — Será necessário que atravesses, é o único recurso que tens, serás auxiliada. Pus-me a chorar desencorajada, pois, se ensaiava entrar na ponte, esta oscilava com o meu peso. Ele, então, Bittencourt Sampaio, tomou do meu braço, amparando-me, e repetiu — Vamos sem temor, tudo consegue aquele que quer. Não sabes que a fé transporta montanhas? Serás ajudada, confia. Assim amparada, atravessei a ponte timidamente, desfeita em lágrimas, enquanto as águas rugiam embaixo, ameaçando tragá-la e também a mim. A cada passo, novas oscilações da ponte, cujo soalho em ruínas me deixava entrever o abismo que corria sob meus pés. Chegando ao lado oposto, lembro-me ainda de que o grande amigo repetiu o aviso do futuro que me esperava, o que não constituía novidade para mim, porque outras profecias já eu tivera sobre o assunto. É o único recurso que terás para poder vencer, dedicar-se ao Evangelho do Cristo de Deus, à doutrina dos Espíritos. Nada esperes do mundo, porque o mundo nada terá para te conceder. És Espírito culpado, a quem a clemência do céu estende a mão, para se poder reerguer do opróbrio do pretérito. Não conhecerás o matrimônio, não possuirás um lar, e espinhos e lutas se acumularão sob teus passos. Mas, unida a Jesus e à verdade, obterás forças e tranquilidade para tudo suportar e vencer. Com efeito, a premonição realizou-se integralmente, dia a dia, minuto a minuto. Minha existência há sido travessia constante sobre um caudal de dores que o Consolador amparou e fortaleceu. Muitos outros exemplos poderíamos citar. Esse cabedal copioso que todas as criaturas colhem do círculo das próprias relações de amizade ou da observação poderia resultar em um ou mais volumes interessantes para deleite dos estudiosos dos fatos supranormais. Os que aqui foram colecionados, apesar de não oferecerem novidades, pois esses fatos são comuns, bastam para lembrar a todos nós que, acima de tudo, eles nos oferecem grandes demonstrações da verdade eterna que não convém desprezarmos, manifestações do mundo espiritual, o qual se entrechoca e se relaciona conosco, tomando parte em todos os sucessos de nossa vida. Provam, ao demais, a existência da alma além da morte, suas complexas possibilidades, sua individualidade marcante após o desprendimento dos riames carnais, os direitos que lhes são concedidos pela lei da criação e de se entender com os homens, com estes mantendo relações afetivas ou protetoras. Seu humanitário interesse pelos mesmos, os novos poderes por ela adquiridos depois da morte, o amparo que nos dispensam aqueles caridosos seres que, com seus avisos às vésperas das nossas provações ou dos grandes acontecimentos que nos surpreendem, nos preparam para os embates inevitáveis da existência, prontos a suavizar, enquanto possível, as dores dos nossos testemunhos. E de tudo também ressalta que uma doutrina assim completa, como o é o Espiritismo, assim perfeita, que se rodeia de beleza nos mínimos detalhes examinados, realmente merece do nosso coração muita renúncia e devoção para que seja bem estudada, compreendida e praticada. Pois o certo é que não será lícito a nenhum de nós encarar com indiferença o alto padrão dessa ciência celeste, que em hora feliz adotamos, para, sob suas diretrizes, atingirmos a finalidade gloriosa a que a Criação Suprema nos destina. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.